E eu sou o Evaldi, viemos apresentar o GT Cultura Hacker, onde atuamos como o coletivo Santos Hacker Club. Mas não vamos falar muito, vamos chamar uma pessoa que vai falar muito melhor do que a gente. Vem, Mr. Dudes! Fala, galera! Aqueles dois se dizem hacker, mas não conseguiram evitar que eu invadisse o sistema deles utilizando meu computador do pai Apple. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu consigo enxergar que eles fazem por aqui. Ah, tem a noite do Arduino com pizza, onde eles fazem vários projetos, inclusive iniciação à eletrônica com o Arduino. Ah, tem o dia de reciclagem eletrônica, onde a gente recebe lixo eletrônico e a partir daí a gente desmonta para reutilizar os componentes. Ah, apoio, teve apoio a diversos projetos, tanto da colaboradora, tanto de outros GTs aqui do Santos Alter... aqui do Instituto Procomum. Deixa eu ver aqui mais. Ah, Install um dia para instalar software livre e Linux principalmente no computador de quem está precisando. Ah, para finalizar, ah, ateliê de construção digital. Aqui, com a impressora 3D e com a máquina de corte a laser, a gente consegue fazer vários projetos com fabricação digital. Boa, galera! Essa esponjinha com o logo do Santos Hacker Club foi feita em parceria com o nosso GT Hacker e o Anima Lab lá na São Judas. Então, a partir disso, eu quero que vocês contem comigo, de 1 até 8, para a gente começar esse vídeo. Vamos lá, então, comigo. Vamos ver se vocês estão espertos comigo. Vamos lá? Conta junto comigo. Vai lá. Um, dois... Não, não, não. Junto comigo. Vamos lá? Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, sem piscar. Olha pra cá. Isso é muito louco, mas eu acho que eu posso fazer mais do que isso, só deixe eu buscar minha varinha mágica. Agora que eu tenho minha varinha, eu vou mostrar pra vocês que eu consigo controlar também a eletricidade. Olha que legal! Ups! É, eu acho que não deu muito certo essa mágica, então eu acho que a gente vai precisar da ajuda do Arduino. Com a ajuda do Arduino a gente vai conseguir agora, deixa eu usar esse meu computador de última tecnologia para a gente poder baixar o que a gente precisa. Basta entrar no site do Arduino, lá você encontra a IDE do Arduino para você conseguir subir o código no seu Arduino. Lá também vai ter o exemplo do Blink, que é o exemplo que a gente vai utilizar agora para poder piscar o LED. Vamos lá! Pronto! Minha ideia já está instalada, o código já está copiado. Agora eu vou ter que subir o código para o meu Arduino. Mas antes, vamos conferir o circuito. Boa, galera! Então, aqui eu tenho o meu LED. Eu tenho um resistor de 220 ohms para garantir que o LED não vai queimar E aqui, do resistor eu vou para a porta que é o terra, que é o ground do Arduino E a partir do outro lado do meu LED eu estou colocando na porta 3 Não esquece, de na hora que você for utilizar o seu exemplo, colocar no código a porta 3 Legal, agora que a gente já conferiu o circuito, tá tudo certo Conferimos o código e vimos que a porta tá na mesma porta que a gente selecionou aqui a gente pode fazer o upload do arquivo. E subindo o arquivo da minha Arduino IDE para o meu Arduino a gente vai conseguir ver a mágica acontecendo aqui para todo mundo conseguir ver junto. Vamos lá? Vamos conectar o Arduino agora e subir o arquivo. isso é só o começo de tudo que a gente pode fazer utilizando o Arduino. Mas com ele a gente consegue automatizar casas, automatizar processos, até fazer uma horta totalmente controlada à distância. Se você tem mais interesse e quer saber mais sobre como trabalhar com o Arduino, você pode buscar mais informações sobre o Santos Hacker Club e o GT Cultura Hacker. Também você pode participar das nossas reuniões quando a gente voltar a participar também. Então é isso, obrigado por tudo e tchau, gente!